Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? <risos> Prove. rivalry.com Patrocínio. Twitch.tv Barra <risos> 15. WW tá forte? Será, mano? Salve, Rodolfo. Foi rework ou não? Não, não foi rework não, porque as skills tá a né? Nós acabou de jogar contra um, ó. N escudo fundido, peraí, velocidade de movimento, tá, nerfzinho só na, no move speed da N, né, nada demais, não sei se isso aqui aplica mais na N sup ou no mid, nos dois, se pare né? de caneco, buffzão no R, ó, vou jogar de, ou oh, no eco, vou jogar de eco hoje, hein, mano, acho que é a próxima que eu já jogo de eco, mano. Vamos fazer do jeito difícil. Isso poderia doer menos. Salta, meu camarada. Fiz morre? Ah, se eu fiz morrer não vai ser o Earth, Morre. Não, foi o Earth, né? Mas. Podia ter sido melhor. Que o mais assiste, tá valendo. Só não sei se dá tempo de chegar nele. Minha bot nele tem pressão. Não sei porque que eles não querem subir, aí Vamos, hum, nós matem, mano. Nice, nice, tem muito dano a porra do Hakan não me dá um shield, não dá um k up não dá um... Ai, queria kill, hein, mano. Mas tá bom, não dá pra ter tudo, né, velho? Ah, tem umas partidas que eu gosto que elas sejam doidas, mano. Olha o Dudu, fazer graça. Ei, Dudu, você tá por aqui, não tá, Dudu? Tô sentindo o cheirinho dele. Enquanto o Dudu não aparecer top, eu não vou ficar relaxado. Dudu... Eu tenho certeza que ele tá lá ah, dando aquela risadinha dele de maníaco, vou matar o Marquinhos. Cadê safado? Calma, galera Vou roubar mais essa de... Ok, isso aqui Morre Morrer? Por quê? Que dano de longe foi esse que ele deu? Que dano de longe foi esse que ele deu? Eu sou o Naruto, mano? Você pensa O que Naruto diria, hein? Não vai, oh! Tama, Zé Linguiça! Ó, oh, o stunzinho. Ah, isso é um toma-stun slow. Ih, esse filho aí tá magro! Erro, chama! Não sei precisava fazer isso, não, mas foi meio desnecessário essa play, mas tá bom. Mano, tô dando muito dano no Dudu, velho. Nossa, que ult ruim que eu dei, velho. Eu literalmente... Dei misclick, velho. Nossa, o cara não conseguiu matar o Riven mano, o Shogat. Mesmo com um tanto de dano que eu dei nele, velho. Ai, tentei andar pro shield ali. Ah, mas não ia mudar nada. Nossa, velho, é muito forte, velho. Caralho, olha o que, que o cara ainda fez aí, depois dessa play toda aí. Nossa, os cara ainda tem ult, mano. Os cara ganha a luta lá no mid e ainda tem a porra da ult, velho. Não é possível, velho, que esses cara ainda tem ult. Hum, esses stones você não esperava tomar ele, né, cachorro? Foi bem no drop, hein? Caralho, chama. Será que é espantalho? Não era nada, hein? Mano, ninguém do meu time consegue me dar um acompanhamento aqui, mano. Nice, o uh, pick offzinho. Olha o stunzinho, show de bola que eu dei, hein, mano. Não consegui apertar R, mano, trolei, velho. Joguei tão legalzinho pra fazer essa nojeira no final. Vem, Dudu. Vem cá, ué, trocar um dano. Olha a cura, galera. Olha a cura desse ser humano. Matou? Ai não, Zai, maldita! Caralho, eu curei muito! Nossa! 5k de cura! Caralho! Você é louco! Agora que ele tá com o Ignite! Ignite do Rakan saiu agora! Às vezes tava em cooldown, né? Não vamos ser ignorantes, não. Mano, não consigo clicar, velho. Que porra é essa? Olha se ele me levanta e é de caixão, tá? Que susto esse filho aqui, mano. Nice, matamos todo mundo. Vem, vem, vem, Nizinha, pra você ver? Não, não tá pra jogo? Brincadeira, tá brincando. Brinks. GG, G, craft Ai, eu tenho pra vivo. GG, GG, volta, Eu Vou voltar sem cima aqui, mano. Saca, GG, mano. Não vai ser, GG, não vai ter que pegar a porra do dragão, né, mano? Infelizmente. Será que eu vou tentar algo aqui? Dei muito dano, tô saindo fora. Completa, fiz. NOSSA SENHORA, MEU, AMIGO Joguei muito essa teamfight, foda-se Ai meu Deus, cadê a câmera? Câmera produção Nossa, quem que é esse rapaz que tá vivo, mano? Ai, o Ione tava vivo ainda, o rolê todo, velho. Matei Não Mano, o Ione tava vivo Nós não tínhamos matado o I... Ah não, o Ione usou os ônibus, out do Fizz, né? Mano, por que que deu ruim essa teamfight? Eu stunei a Vayne, eu dei IK na Riven, eu e o Fizz forçou o Yone a usar zonias. Eu acho que o que ganhou esse jogo e essa luta foi as zonas do Yone. Vocês acreditam? Porque senão o Yone tinha morrido, velho. Mas deu pra ver que... Deu pra ver que o Echo tá forte, o campeão... Acho que o Echo sempre foi forte, né? O clear dele na jungle que devia estar tá ruim só. Bonecão.